pessoal, tudo bom? Hoje tô trazendo aqui uma proposta um pouco diferente aqui para você, tá? É, ainda naquela ideia de passar alguns louvores em dó maior, ok? Hoje eu vou trazer para vocês aqui a música Quero Conhecer Jesus, tá? Mas que se abram os céus aqui, um, um medley aqui, né? Eu vi a Gabriela Rocha fez, achei bem legal. Só que aí eu fiz nesse tom de dó, tá? É a mesma ideia que a Gabriela fez, tá? Com, com o Lucas Agostinho lá, só que eu fiz em dó maior para poder facilitar aí para você que está iniciando, tá bom? Você que já toca, que é profissional, não precisa, né? Tá bom? Mas você que é iniciante, vai te ajudar muito, beleza? Então, assim, é, poucos acordes, tá? Deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro Basicamente, cinco, de cinco a seis acordes a gente tem aqui É, a gente tem aqui, ó é, Fá maior Beleza tá, Vou tocar aqui natural aqui, ó, Fá A gente tem Sol maior Lá menor E Mi menor tá? Basicamente a música Ela vai trabalhar todinha Em cima desses acordes Tá bom? Eu acho que a única parte que vai mudar É a parte do meu amado Deixa eu procurar aqui que vai ser Fá meu amado, é o mais... Cadê? Mais é, Lá menor, Dó e Sol com Si, tá? Só isso. Então, vamos pegar essa música aí, beleza? Vamos começar, então. É, introdução, então, a gente vai trabalhar aqui, né, ó, Fá. Beleza? Depois, Sol. Depois, a gente vai usar aqui. A menor e Mi menor, tá bom? Dedilhado. Você pode usar aqui uma pulsação básica desse jeito aqui, ó. Tá, Eu vou passar para você, ó. O um, tá vendo aqui que entra esse dedo, e levantou aqui, ó. Um, e dois, e três, e quatro. 3, E, 4, E, Lá menor, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Mi menor, E, 2, E, 3, E, 4, E, beleza? Só aqui pra gente poder ter uma movimentação aqui, tá? Enquanto toca a música. Vamos lá, então? Ó, introdução, então, ó, tá? Fá, Sol, Mi menor, Lá menor usando esse dedilhado que eu acabei de passar para vocês, tá? E aí vai entrar aqui, ó. Meu orgulho me tirou do jardim. Beleza? Eu não vou dedilhar para você ver os acordes, tá? Cadê? Sua humildade colocou o jardim em mim. Ficou um pouco alto aí, tá? É. Cadê? Dá, dá, dá, dá. Mesma sequência, Fá tudo que tenho. Sol em troca do amor. Eu falharia, Lá menor, Mi menor, sempre a mesma sequência, tá? Ó, pois, cadê o amor? Fá, não se compra, nem se merece, Sol, tá? Lá menor, o amor se ganha, Mi menor, de graça, o recebe. Mesma sequência, eu quero conhecer Jesus, Sol lá menor, eu quero conhecer Jesus, beleza? Então vamos lá, ó. Ah, eu tinha passado de lado aqui, né? Vamos lá. Bem tranquilo de fazer ó. Pois o amor não se compra Nem se merece O amor Se ganha Acho que é isso, né? De graça O recebe e Aí vem a parte do quero conhecer Jesus Quero pegou essa parte que vai ser sempre a mesma sequência agora vai vir a, a outra parte né meu amado é né que é meu lado é o mais é o entre. beleza só que antes da gente pra essa parte não esquece aí de fortalecer o canal gente tá deixa o seu like se inscreve no canal me ajude a crescer eu tenho acompanhado eu sei que muitos de vocês assistem o vídeo e não se inscrevem no canal entendeu ajuda a fortalecer o canal para eu continuar postando vídeo aqui para vocês Se o canal não cresce, como que eu vou postar para vocês, tá bom? E também, você que quer desenvolver mais link do meu curso aí na descrição no final desse vídeo eu vou mostrar aqui umas ideias aqui de dedilhados que a gente pode colocar nessa música aqui tá? E são coisas que estão dentro do curso Ok? Vamos lá então? tá? Pegou essa parte, que vai ser sempre a mesma sequência agora a parte do meu amado vai mudar a sequência vai ser então meu amado é fá tá? Cadê a letra? O mais belo lá menor entre milhares dó e sol com si tá? É, deixa eu ver aqui deixa eu ver o que que eu fiz aqui para facilitar. Meu amado é né? o mais belo né? entre. Mi Eu tirei sol com si daqui tá? Aí você pode colocar também fazer assim, o meu amado é o mais belo entre milhares, beleza? De milhares, tá? Eu tô falando porque sempre tem os mais espertos, mais sabichões, né? Que colocam no comentário, eu colocaria um acorde assim, assim assado. Aí a pessoa escreve isso, tá assistindo tutorial, brabo, né? Vamos continuar então, tá? Então, ó, de novo, ó, meu amado é o mais belo entre... Vou fazer sem o, o acorde aqui no milhares, tá? Milhares, Dó de milhares, beleza? De novo. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Ok? Tá? Agora eu vou pôr o acorde lá antes que alguém comente aí. Vamos lá, ó. Meu amado é... Mais belo entre mi, milhares de milhares de novo, meu amado é o mais belo entre mi, milhares de milhares. Beleza, então passei as duas formas aí aí você escolhe qual vai se adequar melhor para você. Tá. Depois vem a parte do Yeshua, aí eu vou passar aqui no piano aqui uma ideiazinha bem fácil aqui para você poder tocar. Você vai fazer, ó. Ok? São três acordes. Fá, tá? Yeshua. A. Ah, lá menor. Ah. Menor, beleza? E a melodia vai ficar aqui, ó. Na hora de entrar no fácil vai fazer, ó. Bem devagarzinho, tá vendo? De novo, mais devagar. E aí você consegue fazer aqui tranquilo, aqui, ó. Eixo. Fiz até coisa demais aqui, né? Vamos de novo. Eixo. Eu tô aqui tentando tirar acorde pra facilitar pra você. E na hora que eu vou tocar, eu toco mais acordes. Eixo. E ó o que que eu fiz ó ah, ah, o sol aqui tá vendo lá menor Vou tocar mais uma vez do jeito que eu fiz aqui ó bem devagar beleza beleza e aí cantou a parte do Yeshua que que a gente faz agora emenda com que se abram os céus. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó eixo. Aí você já pode entrar aqui, ó. Quer ver? Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Beleza? Então o que, que é? Lá menor que se abra os céus. Fá, o seu reino vem. Dó, nossa fé está no nosso Deus. Sol. Tá? Vamos lá, ó. Que se abra os céus, o teu reino vem. Tem que tomar cuidado para não cantar, para não levar um, uns blocos. Nossa fé está. Dararara. Beleza? Aí a outra parte, os céus fechados se abram, vai ser a mesma sequência. O céu fechado se abram, teu reino vem amor ver a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Beleza? Facílimo, tá? O detalhe é que a cifra tá na descrição para você baixar, então... Tá muito tranquilo, tá? Tô disponibilizando aí pra você. Ok? Bom, então, conforme eu falei pra vocês aí no vídeo, né? Olha essa ideia aqui. E aí já são com materiais que estão dentro do curso, ó. Isso aqui é um lick, tá? Ó. Beleza? Nota de passagem. E aí a gente consegue ir melhorando mais, ó. Vezes é isso que você está procurando, né? Tá vendo? Então, esses aqui são materiais que estão lá dentro do curso esperando você para você estudar. Eu posso abrir mais, ó. Beleza? Então, assim, esse tipo de conteúdo. Eu deixo disponibilizado tá, para quem é aluno do curso, tá bom? Então, se você quer desenvolver, destravar, entra lá no link que está aí na descrição, tá bom? Um abraço para todos vocês, tá? Até o nosso próximo vídeo, hein? Deus abençoe.